Agora, se você é uma pessoa comum, né, uma pessoa uh, que está dando o seu passo nessa direção, você precisa saber que todo o caminho que você vai decidir vai ter um certo trabalho. E aí é buscar a questão de longo prazo. Como eu disse, Ricardo, eu acho que na maioria dos casos a gente está vendo aí um sinal desses tempos, que é o quê? Eu vou para a internet e tenho lá a venda de mentorias, por exemplo, para escrever um livro best-seller e essa mentoria, ela está me vendendo coisas ali que na maioria dos casos, 90% dos casos não vai acontecer que é um sucesso imediato que é o meu livro nas prateleiras do Brasil inteiro né? existe um investimento por trás, ele não é só financeiro quem dera que fosse né? não é só financeiro ele é um investimento de tempo ele é um investimento de pesquisa ele é um investimento de interesse pelo outro. E isso aí, meus amigos, é uma coisa que não tem preço.